Essa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do BocNews News e telespectadores da TV Com. Nós estamos iniciando agora mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 7 de fevereiro, nós estamos recebendo com muito prazer dois dirigentes da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto. O casarão branco da Orla da Praia, no Boqueirão, em Santos, que é motivo de orgulho para todos nós. Inicialmente, Geraldo Pierotti, que é o presidente de honra da Pinacoteca da Fundação Benedito Calixto. Bom dia, Geraldo. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico Lascala. Obrigado. Eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui. né Sou seu admirador há muitos anos. Muito obrigado. E falar da Pinacoteca é uma coisa que me Sim. encanta. Então, me sinto muito feliz por ter essa oportunidade de falar da nossa amada Pinacoteca. Nós é que agradecemos. E também, é entre nós, o presidente da Comissão de Expansão da Pinacoteca, Benedito Calixto, seu responsável pelo novo Museu de Arte de Santos, que vem aí, que é o engenheiro André Monteiro de Fágio, ex-presidente do CREA, ex-secretário municipal em São Paulo. É um prazer receber o André. Bom dia. Bom dia, Chico. O prazer é nosso. É sempre uma alegria estar com você, um, pela sua competência reconhecida em toda a nossa região. Parabéns, Chico. Muito obrigado ao engenheiro André Monteiro de Fácil. E agora eu queria chamar o colega jornalista Fernando de Maria, que está lá na redação do BocNews. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Dados de Você internauta nos acompanha pelas redes sociais, no nosso Facebook. YouTube.com.br, nosso canal no YouTube, YouTube.com.br, vocês Você também pode nos acompanhar pela Rádio Block no nosso site Block e também pelo nosso Twitter, Block News. É às três da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo e canal 11 Neto Claro. Muito bem, Fernando. Muito obrigado. Daqui a pouco o Fernando volta aí sim fazendo, formulando perguntas. O Fernando sempre tem diversas perguntas aí, todas engatilhadas aí para <risos> questioná-los, viu? Geraldo, André, enfim. E eu queria inicialmente, evidentemente, começar é, falando. A, a Pinacoteca é uma referência para todos nós, desde, desde o início da, de da luta do povo de Santos, por intermédio e a que se fazer essa justiça do saudoso prefeito Oswaldo Justo que... É acertou toda a parte jurídica da casa, que havia um problema sério no casarão e herdeiros que não haviam concordado com a expropriação, e até o secretário de assuntos jurídicos da prefeitura, à época, o advogado Écio Lescrec, foi designado pelo prefeito justo para cuidar exatamente dessa parte, até que se acertou exatamente a questão jurídica, e a partir daí, então, a prefeitura emitiu-se na posse do imóvel e começou a recuperação. Daquela, daquela preciosidade, na é, Geraldo? É uma história fantástica. E aí tem que se fazer também as referências naturais a dona Edith Pires Gonçalves Dias, uma batalhadora incansável, uma santista uh, maravilhosa, saudosa Edith Pires Gonçalves Dias, escritora e que foi a maior defensora do casarão branco da hora da Praia, não, Geraldo? É, a dona Edith era a secretária da minha diretoria quando eu fui presidente da fundação. Depois ela era decana do conselho, né? Sim, né? Ela, ela faleceu, era nossa conselheira vitalícia. E o Justo, sem dúvida, foi muito importante. O Écio também, nesses dias estivemos conversando, eu pus no meu YouTube uma entrevista que ele deu para o jornal Opinião, re, re, re, recuperando, recuperando essa, história, né? essa história, de como né? ele conseguiu falar com os herdeiros do imóvel. Aquilo estava ocupado também por, por famílias de, de, de, de desvalidos... Isso. Né? Isso. E ele, com todo jeito, o Écio, né a comando do Justo, resolveu aquilo de uma forma muito harmônica, né? Ah, e dúvida. presenteou o, o, o, o município com aquele bem que, que, hoje, mora, né? que hoje é o nosso orgulho, né? É e também há que se referir também a Telmo, né? Que claro. foi, depois de, dele, concluiu a... ela concluiu a restauração também ah. com o pessoal da Prodesan, né? O pessoal que tem... Até lá uma placa, na. Né, Sim. na Pinacoteca, com o nome de todos os profissionais, os mais categorizados, Sim. aos mais humildes, que naquela gestão ajudaram a colocar o casarão do jeito que ele está hoje. E também há, um, há um grande, um, uma grande personalidade que também ajudou muito, que foi o Darcy Barros. Darcy Barros, que era um proprietário um, um, de uma galeria de artes em São Paulo, então, que ajudou muito, principalmente na restauração. Quase. Aquilo realmente é um espetáculo Ele foi o primeiro presidente nosso esse, Da fundação esse, foi, Depois ele foi sucedido pelo Roberto Mário Santini yeah, yeah. E hoje ah. O presidente é o É o, o Roberto Clemente Santini. Hoje temos que falar que dele é, também Que é, é, é o é, é, <risos> filho de Roberto Mário Santini Então pessoas que se dedicaram muito à nossa Pinacoteca Que aliás, André, naquela época Quando a prefeitura emitiu-se na posse eu lembro não, com o um repórter, já naquela época, de que discutia-se muito a destinação daquele casarão. E havia quem defendesse, André, que para lá fosse a Câmara Municipal de Santos, sede da Câmara Municipal de Santos. Outros, Geraldo, defendiam que fosse a Secretaria de Turismo, um porque de frente para o mar... E havia quem defendesse a venda daquele patrimônio para construtores. E você imagina, André eu como engenheiro e houve aí houve uma grande decisão do Justo, que foi a criação da fundação, até para preservar o imóvel. Não tenha dúvida. Essa é o último terreno praticamente nobre sim. da cidade. É verdade, né? Frente para o mar, numa região nobre e sim, sim. que vai ser construído o Museu de Arte de Santos com a assinatura do autor do projeto Paulo Mendes da Rocha, Paulo Mendes da Rocha um, dos, um dos dois únicos brasileiros, arquitetos brasileiros, premiados com o Pritzer, que é o Oscar da, da entre aspas, o sim. Oscar da arquitetura da mundial, sim. só dois brasileiros ganharam na história do mundo, Oscar Niemeyer e Paulo, e Paulo. Mendes da Rocha, vale, e é o único projeto dele, ele é falecido recentemente, sim, sim. É, é o único projeto dele no litoral paulista, e ele tem um orgulho, ele deixou claro isso na imprensa de São Paulo, na mídia, veiculou a vontade dele de ver concretizado o Museu de Arte de Santos, que é projeto dele. Sem dúvida nenhuma, aí teremos. E me diga uma coisa, Geraldo, como é que estão as tratativas, enfim, para, o museu, para que tenhamos o Museu de Arte de Santos? Então, a gente, a gente vem com esse, com esse sonho desde... 2008, né, André? 2008. 2008. 2009. Depois, se você quiser, eu te conto como é que surgiu esse sonho, mas agora você <risos> quer saber da certa ativa. Mas desde lá para cá, a gente teve muitas dificuldades, muito, muitos óbices, muitas paralisações, né? dificuldades. Viemos caminhando com passos muito lentos. Né? Mas, finalmente, agora, no, no, final, no final da gestão da Ângela... Da que é a, a permissionária do curso objetivo aqui Sim. na Machado com a, com a liderança do André, a ajuda do Nelson, secretário de, do, do município, pessoal da Unisanta, a gente conseguiu fazer um projeto Sim. Né, e elaborar um orçamento muito próximo da realidade. Então, é, este foi nos últimos, desde 2009, era nos 14, 15 anos, 2008, é o passo mais importante que nós demos, mais concreto, porque até, até então, até o final do ano passado, nós tínhamos um sonho. Hoje nós temos um projeto, sim. temos um orçamento. nós né? é... temos imagens até da, da do Museu de Arte. Isso. <risos> a gente tem aqui depois uma brochura sim, que tem sim, broxura, tudo explicada. Com todas as explicações, é. Santo já é uma obra de arte. É. Né? Só falta o seu museu, né? Só falta o seu museu. É. Essa frase é muito espiritual. Muito boa. Muito boa. É do, do Toninho... Não, do... Agora esqueci, mas eu vou lembrar. Mas então... É... Então a gente... Isso coincidiu com a eleição do Roberto Clemente Santini para a presidência da, da Pinacoteca, que está muito desarmado com o processo, com o projeto, e com a Silvia Teixeira, que, que me sucedeu no Conselho, na presença do conselho, conselho, que eu não podia continuar, dois quadriênios já, e eu tive a felicidade de indicar os dois, que são dois é, cabeças de dois grupos de comunicação muito importantes é, na região, né? É, é. E eles estão muito entusiasmados. Então agora, a, a partir daí, nós fomos com, a, com o Roberto, nos, nos, nos conduziu, fomos falar com o prefeito Rogério, que nos recebeu muito bem, levamos para ele uma, uma brochura dessa, Sim. Esse projeto está orçado em 45 milhões de reais e ele disse que inicialmente ele poderia provavelmente ajudar com a elaboração do projeto uh, de adequação é que... pra Leirone, pra ah, para a lei Rouenet, para a proteção de lei tá. E esse projeto está orçado em cerca de 3 milhões de reais. Então nós estávamos esperando o Roberto, estava viajando, o nosso presidente, Agora, nesses dias, nós vamos lá conversar com o Roberto, para depois irmos no, no, na prefeitura, através do Nelson... O Nelson ba, Nelson, é. Nelson, Nelson Gonçalves, nosso arquiteto, Gonçalves arquiteto. arquiteto, que ele é secretário municipal, ou, ou foi, ou ainda é funcionário Sim. público, e é nosso uh, encarregado, o braço direito do André nesse nessa, nessa comissão. né Sim. Então, a gente vai agora então abordar o prefeito... né é, procurar ver se ele pode realmente nos ajudar, conforme ele prometeu, na confecção desse plano, né? porque desse, desse projeto executivo, para a gente obter é, Lei Rouanet, ou equivalente, PROAC, e inclusive a Lei de Cultura do Município. Porque nós temos a convicção de que, se houver incentivo, se isso puder ser é, financiado através de incentivos fiscais, Exatamente, isso não é será. dinheiro para é a região. Porque as empresas que pagam, é, que pagam IPTU, Imposto de Serviço para o Município, as empresas da região que pagam ICMS e Sim. as empresas da região que pagam Imposto de Renda, dizer, são, nós temos uma economia pujante, não é mais agora o Porto que está. Claro, né? Eu acho que isso não é dinheiro. Certamente, é, certamente vão se interessar. E certamente viabilizar isso. Né? Nós já temos alguns, nós não podemos revelar, mas nós temos sim. potenciais interessados. Especialmente, alguns até estudam a possibilidade de ser mecenato. Mas mecenato é muito dinheiro né, para colocar sem, um, ah, sem um retorno. É, é, é. Agora, através da lei de incentivo, que no final é, quem dá é o governo, ou sim, os governos, claro. municipal, estadual e federal. É, né, é, na verdade estão... é uma realização pública, é uma é. obra pública de interesse público e necessário. Claro. é uma obra necessária, portanto a lei se aplica perfeitamente. É aí o Proac que é do Estado, Sim, né? Proac também. É, a gente, eu acho que a gente tem a gente tem empresas da região já interessadas e a gente acha que pode conseguir até inclusive empresas importantes de São Paulo, né, localizadas em São Paulo. Mas a gente não quer revelar isso por enquanto porque é, primeiro vamos devagar, né? a gente já custou tanto para chegar nesse momento desse projeto... Poxa, mas já, já houve um avanço é, considerável. Bastante considerável. significativo. É. A gente acha que a partir do momento que a gente captar, né, acho que em três anos a gente constrói, até constrói menos. Três né? anos. É. E vai ser exatamente atrás ou da entrada pela das pessoas. Pela, das que pessoa. Pela Epitácio Pessoa. Onde é o estacionamento? Onde é o estacionamento. Será que seria o museu? O museu São cinco ar. movimentos. Eu vou, eu, eu vou dizer uma coisa para você. né é. A gente, nunca, a gente nunca é unanimidade, não é? em nenhuma circunstância da vida. Claro. Você revelou que lá atrás <risos> tinham pessoas que queriam construir um espigão ali no lugar do casalão? Você sabe que existe um certo lobby contrário a esse não, projeto, é é, de pessoas que gostariam de fazer ali um espigão... Ah. Com, com, com o museu embaixo, quer dizer... Ah, com o museu embaixo. Quer dizer, não, quer dizer... <risos> não, seria isso, não quer dizer. É um puxadinho para o museu Sobre um certo aspecto, certo aspecto <risos> estaria resolvido o aspecto da sustentabilidade Sim. financeira, né? mas seria um, um quase um crime, né, não aproveitar o projeto do Paulo Mendes da Rocha e construir mais um Espigão ali, né? Aí, então eu ia dizer que era mais uma opção de lazer do, do Espigão, o Espigão vai ter mais uma opção de lazer que é o um museu <risos> <risos> do lado da churrasqueira. <risos> a, gente, a gente enfrenta alguma, olha, alguns, olha, Geraldo, alguns, alguns lobbies Essa que, revelação que é, é. é, impressionante. Eu queria chamar agora o Fernando e pediria que vocês colocassem, por favor, o Fone, o Fernando. Está lá na redação, Fernando. Tanto o, o, o André. Se não, eu, eu, eu, eu retransmito a pergunta, não tem problema. O Fernando fala, fala e eu, tá. eu, eu faço novamente. Por favor, Fernando, fique à vontade. Sem dúvida, Chico. Agradecer ao Paulo Eduardo Costa por cidadãos que honram a sua vida em doação próxima. O Herói e a de fase, são um verdadeiro exemplo de vida em sociedade. Parabéns aí a Ana, ao Chico também, ao Paulo Eduardo, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Mas, aproveitando aí, já que o senhor Piorotti comentou, como é que surgiu essa ideia aí é, da criação do museu e qual é o impacto que esse empreendimento pode trazer não só para o turismo, mas também para a cultura nacional. Muito bem. Antes, de ir, só para explicar para o André, o Geraldo, me permita, que o Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente. Manda um abraço para vocês dois. Obrigado. Você, fraterno. Um abraço, muito obrigado pela audiência qualificada, Paulo Eduardo Costa. E o Fernando coloca a questão que você fala, falem sobre como surgiu a ideia do museu, tá e o impacto do museu para a cultura, não só santista, mas nacional e o turismo. Também. É muito fácil para mim falar disso. Em primeiro lugar, agradecer ao Paulo, que é um ícone, né? Da outra um O, o computador carregador, computador de piano, carregador de piano né? de história geográfica. geográfica. Aliás, eu tenho lá algumas coisas para ele, já falei para ele, que meu pai foi para ele foi, foi presidente do São Vicente Atlético Clube. Lá né? eu tenho um acervo de, de, de fotos, de, de documentos, enfim, fantástico. Que eu vou dar um. O, o acervo físico eu vou doar para o São Vicente Atlético Clube com um pendrive. Sim. E o outro pendrive eu vou doar para o. Para, para o Instituto Geográfico Museu. Aliás, eu dizia. sou conselheiro, desde a época do Fernando Liste. Então, a história do, do museu é, não tem nenhum mérito para mim. Foi uma Provocação. foi uma dura que eu recebi do prefeito é. Papa. Eu, eu tinha assumido a fundação Pinacoteca Benito Calixto como presidente há dez dias, ele me chamou na prefeitura. E falou assim, olha, o Armando Sendin, que todos, a maioria, sim. acho que o ah, seu público sim. sabe que foi um grande pintor carioca, mas que se, se revelou em Santos para o mundo, né? Tem sim. obras no mundo, mundo inteiro, inteiro, cuja esposa mora ainda na, em Marbella. Marbella, na Espanha. Eu falo sempre com ela. A e Dona ele, Cita. É, a Dona Cita, Cita, Cita assim. faleceu lá. Vou, vou conversar com o Chico, porque ele sabe, é uma <risos> cultura, é um, é um Não, cabedal, né? Conhece bastante. Então... Ele me chamou lá e falou, olha, faz tempo que o Armando Sendim quer doar parte do acervo dele, de, de, principalmente de quadros e algumas esculturas, para o município. E eu já venho falando com a Pinacoteca há alguns anos, algum tempo, é, que eu preciso de, de que a Pinacoteca disponibilize um espaço para a gente colocar isso lá. Mais ou menos assim, o Papa sempre foi muito gentil, mas talvez até pela amizade que tinha comigo, ele até me assustou, ele falou assim, é o seguinte, se vocês não arrumarem esse espaço, eu vou intervir na Pinacoteca, porque, o, porque o, a Sim. Pinacoteca é um bem público, é um bem, bem, público, bem é. municipal. Eu vou tirar a diretoria toda, vou pessoal, vou, tá, funcionário público lá, secretário, pessoas de minha confiança, para tocar aquilo, porque eu estou cansado de pedir e tá? tal. Poxa, papo, eu não sei nem onde fica o arquivo, da secretaria, o arquivo <risos> da secretaria. chegando agora, O arquivo da secretaria. lá da situação, pelo é. <risos> E aí, então, eu vim para uma reunião de diretoria, tem uma, uma diretoria de notáveis, como é até hoje, né, de pessoas uhum. todas muito significativas na região, todos voluntários. Eu falei, ah, nós vamos ter que construir, porque a Binacoteca Benito Calixto, o principal objetivo dela é... Tem tempo? Posso discorrer te claro, O principal objetivo estatutário dela é divulgar a vida e a obra de Benito Calixto, inclusive como historiador, porque benedito Calixto também foi um historiador, Sim. você sabe disso. Sim. É, nós, inclusive, na minha gestão, a gente tentou, junto com a Silvia, junto a, ao Serviço Patrimônio Histórico do, do, do Estado, uhum. na época com Lara Lara, a gente quase reproduziu os livros dele tudo, mas enfim. Então, o principal objetivo de Calixto, da, da, da, nossa, da, da Pinacoteca, é divulgar a vida e a obra de Abidido Calixto. Então, por exemplo, um quadro de Portinari, para nós... Eu não tenho medo de falar isso para as pessoas que possam me entender. É menos importante que uma obra de Calixto. Então, a gente não pode ter uma obra de Calixto da parede para colocar um quadro de Portinari. Agora, como nós somos uma pinacoteca, nós temos que ter espaço para todos os artistas. Claro. Né? Inclusive, claro. exposições itinerantes, tudo isso. Então, a gente sempre fez isso. Né? A gente tinha, tem um espaço para exposições itinerantes. Se tiver um Portinari, a gente tem lugar para colocar. Mas não para uma obra, não para um acervo. Que o, que o Armando Sandin, antes de morrer, atribuiu, pode ser que ele tenha exagerado um pouco, cerca de 3 milhões de euros ele atribuiu, o valor do, do, do, dos bens que ele nos né Então não, tem, não, tem, não tínhamos espaço para isso. Então eu cheguei na né? diretoria e falei a gente, nós temos que construir um anexo para colocar esse acervo, que a, que a prefeitura exige, a prefeitura é a nossa patroa, ela que é a nossa gestora. É dona do, do imóvel, dona das Inclusive, as obras, a, a, a, a maioria das obras de Benedito Calixto é da prefeitura. Nós, depois nós compramos bastante outras, é. mas tem algumas que são originariamente da própria prefeitura. E, então, nós temos que construir um anexo para colocar essas obras do Armando. Agora, eu penso assim: para a gente colocar, para a gente construir um prédio só para as obras do Armando Seni, então vamos construir um museu. Claro que a gente reserve um andar para o... Pro... E a gente tenha, porque eu tinha dificuldade, eu, eu perdi na minha época como presidente a possibilidade de, de, de fazer inúmeras exposições internacionais que chegavam no Rio de Janeiro e em São Paulo e não desciam a serra por falta de iluminação Sim. adequada, climatização, Sim. segurança, nem as empresas de seguro... Me atendiam quando eu... A gente faz o seguro, de prêmio, nós, não, não, não, não, nós não fazemos seguro nessas circunstâncias. Então eu, eu comecei a me incomodar com aquilo. Então quando surgiu isso... Do, do, do... E, bom, isso foi depois, porque eu estava com 15 dias. Mas eu já tinha noção, porque eu já fazia é. parte, eu já era presidente da Associação de Amigos da época do Nelson Varela. E eu via o Nelson ter essa dificuldade. Então quando surgiu essa convocação do, do Papa, eu falei assim, pô, está na hora de a gente fazer. Então um museu... né que, que dê à região da cidade Baixada Santista a possibilidade de receber obras de nível internacional, Sim. né? Que nós nós nos privamos disso por falta de um ambiente adequado. Então foi assim que surgiu. Então aí aí o, o Duda Cavalcanti, que é o um incentivador de, da cultura, do Museu do Café, do Santos Vivo, né? Muito ligado, fã incondicional do Paulo Mendes da Rocha. Olha, assim, vamos procurar um arquiteto de nome. Como o Niemeyer já tenho qualquer coisa por aqui, vamos procurar o Paulo Mendes da Rocha, que por acaso era amigo da época de que o, que o Creia, não, Creia. Quer dizer, era, era os, os astros né? conspiraram, conspiraram tudo. Né? Eu convidei, convidei, o André, convidei o André e aí então isso é o início do sonho, né? Agora, o que que eu já respondi? Eu acho que a segunda parte. O que que isso vem agregar? Vem agregar o seguinte. Nós não, nós não temos 5% de disposições de, é, de nível internacional que chegam no Brasil e voltam porque não, não conseguem Sim, descer a serra por falta de condições. Né? O então, quando é. eu, isso. Eu, eu, cultural e turístico também, também, também. Não, Quando isso ocorrer, bom, aí, aí vamos lá. <risos> ah, uma obra de Paulo Mendes da Rocha única na região é uma atração. Já é uma atração por si só. Né? A, a Pinacoteca vai ter um anfiteatro para 150 pessoas, que vai permitir é, é, um espetáculos de literatura, de teatro, artes cênicas, musicais, tudo isso, palestras, enfim, cursos, né? vai ter um curso de restauração, vai ter, vai ter um, um local de restauração que poderá restaurar não só as nossas obras de terceiros, né? de cursos, estou de, de, vendo o Divani Pinheiro Tucci ali com o nosso vice-presidente é, né, que passou a ser um entusiasta também a agora no nosso aqui. Vizinho nosso foi ele é que, que me... então e, e e outra coisa vai ser um espaço gastronômico também tem pessoas que ficam preocupadas porque nós temos lá um bistrô e uma pizzaria que virou um case de sucesso Sim, né? é as pessoas é, é, precisam marcar a hora para para frequentar o bistrô e a pizzaria, né? Maravilha. Porque o argentino conseguiu Sim, fazer uma não, coisa não, maravil... maravilhosa, né? Então tem a pessoas que também estão contra, porque, puxa, vai acabar com o bistrô, vai acabar com a pizzaria? Não, pelo contrário, nós vamos ter um espaço muito melhor, melhor né? na... muito mais adequado, né? muito mais apropriado, feito Sim, com hoje. todos os recursos, então também vai ser um atrativo gastronômico. Então é só um ganha-ganha, eu acho nossa. que nós só precisamos fazer esse... Fazer isso faço... e recursos, Cara. não. Por meio da lei Rouanet, você vai conseguir com é. facilidade, certamente. Né? O doutor André já disse que em dois, três anos resolve, está tá pronta a é. obra, está certo. Não, Santos só tem a ganhar, Santos e região só tem a ganhar essa obra, Verdade. esse museu de arte. Ah, o Geraldo Pirraldes colocou todas as vantagens de uma realização como essa: o um impacto cultural, um impacto turístico, histórico, ou seja, nós não podemos perder uma oportunidade como essa. Exatamente. E chega de tanto espigão, né? não tem mais cabimento, espigão ali atrás, né? <risos> naquele local. Tá certo? Eu acho que não tenha dúvida nenhuma, vai dar certo, viu, Geraldo, viu, André? Conta aí com a gente. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo, nós vamos voltar em seguida a falando sobre Fundação Pinacoteca Benedito Cariço. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal em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 Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foco desta terça-feira, 7 de fevereiro, e hoje falando sobre a Pinacoteca Benedito Calixto, este verdadeiro centro cultural de Santos e que vai se tornar em um centro internacional com a futura realização do Museu de Arte de Santos, ali atrás da... da atrás da Pinacoteca, entrada pela rua Epitácio Pessoa, ou seja, uma coisa que Santos precisa e é absolutamente necessária. Então, todos os esforços da prefeitura, da iniciativa privada, da própria fundação, tem que se concentrar nesse sentido. Por meio da Lei Rouenet, os recursos para tanto não são tão, não são tão elevados, considerando-se a Lei Rouenet. Portanto, é perfeitamente possível e viável, e em dois, três anos, Santos passará a contar com mais essa atração turística, cultural e histórica de altíssimo nível, de nível internacional, e que vai abrigar, inclusive, parte do acervo do grande Armando Sendim. Só por isso já vale, né Geraldo? É verdade. Muito bem, eu queria chamar agora, antes de nós continuarmos a entrevista, com com Geraldo Pierotti e com André Monteiro de Fásio, ambos diretores da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto. Geraldo, inclusive, é o presidente de honra da Fundação. E o doutor André Monteiro de Fásio, que foi presidente do CREA, é o presidente da Comissão de Expansão da Pinacoteca e responsável, portanto, pela obra do futuro Museu de Arte de Santos. E agora, antes de continuarmos conversando com os dois, eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer agora a previsão do tempo para hoje. Seja bem-vindo, Celso.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 O aumento tempo. Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões, com dicas valiosas para os nossos amigos internautas. E o Celso Vernizzi foi colega, quando eu trabalhava na Sabesp do engenheiro André Monteiro de Fazio, né? Ele até manda um abraço a você, viu, Celso? Também o Geraldo Pierotti, nosso outro entrevistado de hoje. Eu agora queria chamar o Fernando de Maria. Fernando, eu queria que você formulasse a pergunta e eu vou retransmitir ao Geraldo e ao André, porque eles estão com o áudio está com um pouquinho de dificuldade, tá certo? Por favor. Sem problema, Chico. Sem problema. A gente tenta aqui falar mais. próximo, eu acho que uh, esse tema é um tema fundamental para a gente mostrar como a região tem uma potencialidade enorme. A gente tem discutido muito aqui no nosso programa, né já há algum tempo, já mais de dois anos estamos no ar, que eh, o Sérgio Williams teve recentemente na Universidade de Santos, também a possibilidade do Museu Histórico de Santos, que também é importantíssimo nesse aspecto também, algo em torno de 7 milhões de reais. Agora, esse empreendimento também importantíssimo também. Tem, tem o Museu Pelé, a gente tem uma outra perspectiva importante também de mudança, do local dos transatlânticos, ali para a área do Sabo Longo que vai, obviamente, dar um impacto enorme também. Então, as perspectivas são uh, positivas. Até uso aí o termo que o deputado federal Paulo Barbosa falou agora na sexta-feira, que a Baixada vive uma janela de oportunidades. Então, a gente não pode perder essas oportunidades que estão surgindo e pelo potencial turístico aí, vamos desejar sucesso. Eu só gostaria também de entender o, o projeto em si, são, serão cinco andares, né, com toda a estrutura. Ele vai, ele vai quantos metros quadrados, o que por exemplo esse espaço vai ser ocupado também até toda a área do estacionamento, mas vai continuar estacionamento, vai ter estacionamento, vai ser ocupar até qual ponto na área da pinacoteca nesse sentido e se existe alguma limitação aí em razão de patrimônio histórico ou no caso a Pinacoteca não tem esse problema em respeito tombamento, por exemplo. Muito bem, tem várias perguntas do Fernando, André, que eu acho que caberia a você. O Fernando primeiro fala no potencial da região, no potencial turístico extraordinário, cultural, fala do Museu Histórico de Santos, inclusive, que é uma iniciativa do Instituto Histórico Geográfico de Santos, que quer fazer um museu virtual interessante ali na Santa. também, Ilhas, um batalhador, né? Um batalhador pela, pela, pela cultura, enfim, pela, pela história de Santos. O Fernando faz referência ao Museu Pelé, que ganhou agora um grande, uma grande procura. E lembra que o terminal turístico, o futuro terminal turístico, será também nessa região do centro, ao longo revitalizando... Esse, essa região, o que é muito importante, e que Santos vive, como ele bem lembrou, que disse o, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, hoje uma janela de oportunidade. O momento é muito oportuno isso tem que ser aproveitado. Muito bem. Agora, uh, doutor André, o Fernando questiona mais o aspecto técnico do museu. Quantos andares? Parece que são cinco andares, dimensões, se vai haver estacionamento, se não vai. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito do aspecto técnico do futuro museu. Então, nós temos no subsolo, no estacionamento, no primeiro subsolo, discutimos muito se valia a pena ter um segundo subsolo ou não. E chegamos à conclusão que não, em razão das peculiaridades da, do solo da região, iria encarecer e muito fazer um segundo subsolo. Então, ficamos com um subsolo com 94 vagas para estacionamento. É, é, é um bom estacionamento Sem é, no, no térreo É uma área Mais de mil metros quadrados Onde nós vamos a, a acomodar A gastronomia Que o Geraldo já fez referência Sim né? a, a, ali, Além da gastronomia Nós vamos ter um espaço Para locações Isso evidentemente Vai trazer sustentabilidade Para a Pinacoteca Sim Vai ser... Então, digamos, o lançamento de um livro seria, por exemplo, nesse local. Nesse local. Todo climatizado, Sim. todo envidraçado, no meio daquele verde maravilhoso. maravilhoso. Sim, né? claro, claro. Então, é um lugar aconchegante. Muito bem. Aí, no primeiro piso, todos os pisos têm um pé direito de 4,5 metros. À exceção do segundo piso, onde é o salão principal de exposição Sim. com 1.200 metros quadrados livres, esse tem seis metros e meio, então Não. todos os pisos tem quatro e meio, inclusive o subsolo e o segundo piso tem seis metros e meio porque é o grande salão de exposições. No terceiro piso nós vamos ter o Armando Sendin Sim. e também espaço que o Geraldo já mencionou para a, os artistas da região Não. para promover a cultura na, regionalmente, é, desculpe só interromper, é um dos, dos objetivos de, do Roberto Clemente Santini. Ele faz questão que a gente sempre prejuízo de outros artistas de fora, Sim. que a gente prestigie muitos artistas Vai. locais, não só de artes Vai. plásticas, como cênicas. E tudo. Ele tem batido sempre nisso, que ele quer. Ainda agora recentemente ele fez. A primeira exposição da gestão dele já foi. Um artista, artistas locais. É local, sim, arte, arte, né? é, um outro ponto que é interessante mencionar é o auditório que fica no primeiro andar. Ah. Então eu citei ah, o que vai ter no primeiro andar. No primeiro andar seria a gastronomia? Né? térreo. Ah, no térreo, no térreo é a gastronomia, tá. No primeiro andar nós teremos vários serviços, tá. encadernação, muito, muita essa parte, e o auditório para 140 pessoas. Puxa, que beleza, hein? Né? É, Tudo isso, Chico, obedecendo rigorosamente o projeto já está aprovado pela prefeitura e pelo, inclusive. e pelo Condepasa tudo isso respeitando rigorosamente as normas técnicas brasileiras então não tem nada contrariando o ESG é perfeito está tudo sob controle no piso, na, no telhado Sim. nós o... temos placas fotovoltaicas ah. né? energia solar então, isso também vai baratear o, a manutenção. Ah, claro. Então, o projeto em si dispensa comentários por sim. ser de Paulo Mendes da Rocha. Claro. Mas eu queria chamar a atenção da localização. Já. Além do que, nós estamos a 65 quilômetros da maior capital da sim. América Latina. Sim, sim. Então, é, esse, isso que o Geraldo citou, de vai se promover aquilo que nós não temos ainda, que são as exposições internacionais, sem dúvida, isso vai acontecer na nova Pinacoteca, no, no novo prédio da Pinacoteca Benedito Calixto, que é o Museu de artes de oh, Queria é, complementar, claro, desculpe favor, que, que não, ele não estava, não, eu cheguei a ouvir, ele falou sobre o tombamento, viu isso, ah, o, o tombamento. Ele, e, e nós temos, o, o casarão está tombado, e evidentemente o, o seu entorno tem que respeitar. Lógico dentro O nosso projeto está exatamente Dentro dessa geração né? O tombamento ele vai da, Do meio fio da, da avenida da praia Até 102 metros para dentro Sim. E esses 102 metros acabam No fim No início Da Da parede atual do bistrô ah, Então até ali é tombado Não, não pode, mexer. pode mexer E não se mexerá, Sim. obviamente De jardins, inclusive e depois, aí assim fica liberado para a obra. É, mas essa, essa obra tem que respeitar ah, também, não está tombado, mas... Né? Até a altura, Chico. Até a altura, né? Por quê? Você vai ter quanto de altura? 23 metros. 23 metros. Só. Por quê? É o limite em razão do tombamento do casarão branco. Do casarão branco. Então precisa respeitar a altura, a altura do, casarão. do casarão branco. Perfeito. Então, vai ter 20 e a metragem de... toda? 7.800 metros. 7.800 metros. Eu que escolhi né? o homem certo, ele responde tudo, tudo na ponta <risos> da língua. <risos> Fora que está aqui também, se a Nossa, gente esquecer, é está aqui. Não. A brochura que, que eles Sabe, é, trouxeram aqui tem... traz todas as informações sobre esse projeto fabuloso, olha aí. Abri aqui na página, na página certa. <risos> O Márcio, Museu de Artes Eu de queria Santos. complementar uma coisa Vai, que eu acho muito significativa. É. O Paulo Mendes da Rocha, dias, semanas antes, talvez, um ou dois meses antes de é. falecer, ele deu uma entrevista, até eu acho que foi em função daquele fato polêmico, que ele doou, todas, doou todos os, os desenhos dele, os projetos dele para, para Portugal, né? É. Ele diz que ele estava meio aborrecido, achando que aqui no Brasil não não dar. Dá valor. É. E aí, acho que em função disso, não tenho certeza se foi nesse mesmo tempo, mas ele deu uma entrevista, a Folha entrevistou, ele deu uma página inteira. eu acho que a última entrevista que ele deu. Sim. E a repórter muito inteligente perguntou para ele é, qual era de que ele, como grande arquiteto, com certeza deve ter tido muitas obras que não foram realizadas. Entre centenas que foram, Sim. alguns projetos que não foram. Dos projetos que não foram, qual é o que ele mais gostaria de ver em vida ainda? Ou que, se nem que fosse depois da morte dele, que ele gostaria de saber que foi, que foi concretizado? Ele citou a Pinacoteca de Santos, tá vendo, só... gente... até porque ele tinha uma tristeza, porque o único outro projeto que ele fez para Santos foi o do Aquário, o aquário de Santos, Aquário que acabou não acabou não dando certo. Mas esse então, agora, agora então vai quer ir, dizer, né? veja, <risos> veja veja quantas obras possivelmente ele não realizou Sim. daquelas que ele projetou e ele citou só a nossa Pinacoteca. Então só isso já não, não, é, é e emblemático, né? Isso é o Museu de Arte em Santos naquele local é, é realmente o Chico, sabe uma coisa interessante também? De, tudo isso começou naquela provocação que o Geraldo já falou, do Sim. Papa, em 2008. Nesse período todo, muita gente contribuiu. A Piracoteca não botou um tostão... Nem, nem, nem tem, tem, né? Nem tem. <risos> nem tem, <risos> <risos> Nem tem para botar. Então, eu acho, se você permite... Claro, por favor. Nós temos que agradecer... A Prefeitura de Santos tem colaborado através, de, tem uma, um, um termo de cooperação técnico-científica entre a Prefeitura de Santos, a Pinactec e a Unisanta. A Unisanta, através da área de arquitetura e engenharia, tem colaborado. Temos um representante da Prefeitura, que é o Nelson, e o André Freitas da, da Unisanta. E além disso, o Paulo Mendes da Rocha. Ele ficava chateado com o Geraldo e com o André, quando a gente falava que ele deu o projeto conceitual. Que é esse? Nós demos um fogo nele no Mar del Plata, <risos> chama ele de caipirinha, porque a gente percebeu que ele dá. Convidamos ele para a linha Santos, o André convidou. Aí vamos almoçar e tal. E aí na terceira caipirinha, ele vai dizer assim. Eu vou fazer o projeto, não vou cobrar nada. <risos> <risos> e, e quando a gente fez o lançamento, eu era o presidente, eu falei, oh, doação do projeto, ele me chamou. Não pode dizer, fala, André. Não, gente... não pode falar que é doação, porque é uma obra de arte. Claro. A obra dele é uma obra de arte. Mas o Paulo Mendes da Rocha conti... deu o projeto conceitual, em cima disso é que foi desenvolvido o projeto, Sim. e agora o executivo que a prefeitura vai doar. É. Ele vai trabalhar para doar. Bom, enfim, a Orça Fácil é uma empresa de orçamentos de São Paulo que fez o orçamento de, desse projeto todo sem custo nenhum. A Mar que doeu a maquete, doou a maquete. Enfim, várias doações nós recebemos durante esse período. Nós temos que agradecer a todos, claro, claro. porque se não fossem as, do, as doações, o envolvimento... A empatia Sim, das pessoas é. da Pinacoteca não, não teríamos chegado Entendi, aqui. Mas o, o fato é que com essas doações todas, importantíssimas, a, a, foi dado um grande passo, um avanço extraordinário para a, a conquista do sonhado Museu de Arte de Santos, que está aqui, está pronto, é só agora arrumar, fechar a Lei Rouanet para a Prefeitura, dar entrada e isso vai, vai sair rapidamente, eu tenho certeza disso, viu? Temos fé nisso, temos esperança, tempo. fé e esperança. Muito bem. Geraldo, peço a sua licença mais uma vez. André, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida no Jornal em Foco. Tá bom, né? Estamos apresentando o Jornal em Foco. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia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 Nós estamos de volta com o Jornal em Foque E agora vamos para o último bloco do programa Passa muito rápido Quando as pessoas têm o que dizer né? Então nesse caso passa muito rápido E é um prazer receber hoje O Geraldo Pierotti, o André Monteiro de Fazio Diretores da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto O Geraldo como presidente de honra Da Fundação e o doutor André Monteiro de Fágio, ex-presidente do CREA, ex-secretário de obras da cidade de São Paulo, enfim, com muita experiência como engenheiro, que é o responsável pela comissão de expansão da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, vale dizer, pela obra do Museu de Arte de Santos, que está vindo aí. Eu queria agora, Geraldo, André, falar um pouquinho a respeito da, da pinacoteca hoje em dia. Eu, eu lembro de uma certa imagem do passado que havia assim, uma, uma, uma sensação. Porque as pessoas viam a Pinacoteca, aquele, aquele casarão branco, tão bonito, todo recuperado e até se sentiam assim um pouco, é, meio que intimidadas para entrar, não sabiam se podiam entrar, se não podiam entrar. De que maneira se pode, é, digamos, popularizar, é, Geraldo, a, a Pinacoteca com crianças, com atividades, isso também sendo feito? bom posso pegar um pouquinho do início realmente quando a pinacoteca foi criada nos seus primeiros anos ela tinha era um pouco era um pouco elitizada sobre esse sentido assim até por causa das circunstâncias da cidade Sim. né outra filosofia era outra e tal depois as coisas foram ficando mais mais próximas mais democratizadas tudo isso então quando eu assumi no lugar do Nelson Varela eu já recebia como presidente. Da... Aliás, hoje quem é o presidente, da... temos que falar dela também, que está nos ajudando muito, a presidente da Associação de Amigos é a Cristina Guedes. Cristina Guedes, sim? É, grande, jornal... colega, grande jornalista Cristina e Guedes. também está um fazendo... Tá fazendo um trabalho importante lá, ajudando o, o... o Roberto, né? Então, quer dizer, eu já era presidente da Associação de Amigos e eu sentia isso, as pessoas me perguntavam. Porque eu sou uma pessoa também de origem humilde, eu vim da Vila Matias, eu sou ligado também ao carnaval, ao samba, essas coisas, né? Eu tenho os dois lados, né? E, e as pessoas, puxa, você tá lá e tal, né? A gente parece que é aquilo. E eu então comecei a perceber, a primeira coisa que nós tínhamos a dificuldade é que, é, por, pelo prédio ser tombado, lá não pode ter luminoso, não pode ter letreiro, não pode ter nada. Então como é que a gente poderia popularizar? Né? Então, na minha gestão, eu levei o Clube do Choro para fazer a apresentação lá. O, o Sarau-Caissara teve. teve Fui até, até um pouco criticado por alguns, teve roda de capoeira no jardim, aquela coisa toda. E aí nós começamos também a, a fazer convênio com as escolas. Né? As escolas trazerem os ônibus, a gente, houve uma época que a gente dava lanche, depois não dava mais condições, a gente recebia com os monitores. Aliás, a, a Unisanta sempre nos deu os monitores, os estagiários, graciosamente. Né? Então, hoje existe até hoje isso, os convênios com, com as escolas. Né? E o Roberto, é, aproveitando também a nova gestão dele, ele está fazendo questão de fazer cada vez mais essa popularização. Porque as pessoas. Co, e como é que isso. Como é que você populariza se você não pode pôr placa? Né? Já na, nas gestões que, que me sucederam, a gente já começou também a colocar aqueles banners. Sim. Quando tem exposição, como Sim, tem né? na Europa. Então hoje virou rotina. Sim, Toda é, exposição é verdade, que tem tem aquele banner. É então você não. Chama pô, atenção. Você não, tem, você não tem um, um letreiro que diz que ali pode entrar porque é, porque é pinacoteca, mas tem os banners dizendo a exposição. Então é. Né? E outra coisa que me ocorreu agora, a André deve lembrar, não sei se foi de, um pouco depois da minha gestão, na época que estava se colocando totem na praia, a gente chegou a solicitar um totem para pôr em, um totem em frente, na, na, na, na ilha do, do, do centro da, é da avenida colocar um totem daqueles aqui aqui é a pinacoteca você não pode ter no jardim não pode ter no, no gradil na fachada sim, sim. mas, mas né, poderia sim, ter, pode ter um dupla dia, face quem vai, vai a... para São Vicente que é uma... mas aquilo acabou eu não me lembro eu já nem me lembro se foi na minha gestão mas a gente andou sonhando com isso né? então isso ainda pode ser feito é uma coisa que claro. podemos até levar essa ideia para o Roberto mas é, é, como é que a gente popularizou através de muitas atividades Sim. a própria a própria cantina o próprio bistrô que está ali as pessoas vão lá pela fama do restaurante e acabam visitando as obras fazendo hoje se você for lá eu, eu não estou mais na diretoria então falando um pouco assim mas como aficionado também embora eu tive ah. presente com de domingo tem aula de yoga tem meditação, sim, sim. tem mentalização, tem tem visitas de escolas públicas, escolas municipais, um escolas trabalho de comunicação sim isso e agora ter... o Roberto divulgação o, o Roberto divulgação. quando nós o começamos Roberto o... É Roberto né? o um negócio do museu olha o museu está em boas mãos você estoca o museu agora eu quero é popularizar a Pinacoteca eu quero a Pinacoteca para artistas de Santos para artistas, para artistas iniciantes e trair o público, atrair o público depende, basicamente, de divulgação. Então, uma divulgação bem feita, maciça, é, como o Grupo Atribuna tá está Não, fazendo. Não, está fazendo. Está um tá dando página inteira. E, ótimo, tá. é, e isso e também, é. ele quer dar muita oportunidade para os artistas novos que possam colocar no seu currículo, que tiveram um quadro exposto durante uma exposição. De, a a Cristina Guedes tem feito muito esse trabalho também. Acho. então. Eu acho que ela está caminhando. Tá caminhando ela, já vinha, ela já vem. Essa elitização que você mencionou, que eu admito que tenha, eu acho que ela ficou lá atrás. Né? Agora já não, ela vem vindo. Não, claro. e, e acho que agora com o Roberto, com a tribuna, a TV Santa Cecília, vocês, Vai. tudo. Book News, né? É hora de a gente popularizar mesmo. Né? Sem, sem viu, perder é, a claro, erudição. Sem perder a qualidade. A qualidade, é uma claro. Não tem nada a ver com a outra. É, isso aí. é levar as pessoas, levar as crianças, os adolescentes que é um local maravilhoso de andar e caminhar pela Alameda da saudosa, querida Edith Pires Gonçalves. É, nome Está, dela. Certamente ela e Oswaldo Justo devem estar muito felizes com o que acontece hoje na Fundação Pinacoteca Bíblia Calixto. Muito obrigado. muito obrigado. Sem dúvida, né, André? Ô, Fernando, nós já estamos nos aproximando do final do programa, você sabe que passa muito rápido, né? Sobretudo quando as pessoas, eu costumo dizer, quando os entrevistados têm o que dizer, aí <risos> Não, a gente vai ficar aqui duas horas, né até. <risos> Fernando de Maria, algo, Fernando Maria, por favor. Não, só por causa do horário também, é uma oportunidade também, que uma exposição para o Carnaval, o professor Geraldo aí é um especialista no assunto também, uhum. né? e se são feitas parcerias também com a Fundação Arquivo e Memória e outras entidades aí também nesse sentido, e a ideia, obviamente, de, de expandir aí essas possibilidades aí de parcerias com outras fundações aí importantes da cidade e da região. Muito bem, parcerias com fundações, como a Fundação Arquilo e Memória de Santos, e uma exposição sobre o Carnaval, enfim, são colocações do Fernando. Bom, eu não estou mais na diretoria, né, mas sim, acho que todas ideia, essas ideias são muito bem-vindas. Né? Eu, é claro, é, é, eu acho que sim, eu, inclusive quando ele falou no, no, nos museus que estão é, para se instalar, né, que a cidade carece, que gostaria de tê-los, né? ou de melhorar, também tem o Museu do Carnaval. Né? Sim, eu mesmo nossa. tenho, eu tenho um acervo de carnaval, da época da minha época de Pérez do, do, do samba, nego império, Drauzio, império nego. Eu, eu tenho muita coisa. A gente tem fitas, tem áudios do, memoráveis, é, impagáveis do áudio falando na, do. do, do Dudrado falando na cacique, na cultura, na Atlântica, na, é. na, na Rádio Clube, falando aquelas metralhadora giratória, né? Quem conheceu, falava um monte. Eu tenho muita coisa, né? Eu acho que é, a fundação, a fundação ela através da Cristina Guedes e do Roberto. Eu percebo que ela está muito aberta cada vez mais a qualquer tipo de. de o Sérgio Willis, Instituto Geográfico. Né? Sou fãzão dele também. É, é. E, e, claro, eu acho que nós somos tão poucos na pinacoteca e somos tão poucos na cultura. Né? que a gente tem que estar tá unido, a gente tem que tá estar se, se amparando, né? levando acervo nosso para lá, trazendo a do outro para cá, é, sim, né? Né? fazendo uh, uh, uh, eventos conjuntos. Esse intercâmbio cultural né? é fundamental. Eu acho que é sem muito problema. bom. A cidade merece, é, é, né, sem, o Chico? Sem dúvida ah. Senhores, olha, vocês sabem que a pauta é extensíssima, a pauta cultural, turística, enfim, mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Eu queria agradecer muito a presença do empresário Geraldo pirotti presidente e honra da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto. Muito obrigado, Geraldo. Ô, Chico. Prazer revê-lo revê e, sobretudo, ouvi-lo. Muito então, obrigado. É assim, que é verdadeiro, sou seu admirador. É um prazer falar da Pinacoteca. É uma honra né, ser o presidente de honra da Pinacoteca. Estou sempre às horas. Só queria fazer uma menção claro, por questão claro. de justiça entre muitas atividades que nós temos nós temos lá os cursos de literatura do, do, do Flávio Moreira que é um literato né claro, que aliás claro. hoje ele tem um artigo falando na tribuna exatamente, da Piracoteca né exatamente, claro. então também é um dos das uma das popularizações também é claro. através do Flávio Flávio Amoreira. muito obrigado viu um prazer estamos sempre às vezes né, o, claro. né? é só chamar que a gente vê ah, que bom <risos> Doutor André Monteiro de Fácil. É, que é o presidente da Comissão de Expansão da Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, conselheiro da entidade. Muito obrigado, viu, Prazer em revê -lo. Muito obrigado. <risos> Fiquei muito feliz de rever você, Chico, e toda a equipe do Jornal Enfoque. É, foi um privilégio participar desse programa junto com Geraldo Perotti e você. Muito bem. Muito obrigado e boa sorte, doutor André Geraldo, nessa luta é, em favor do Museu de Arte de Santos, que vai sair... Nas mãos de Geraldo Pierotti, nas mãos de André Monteiro de Fato, tá pronto, está pronto, só falta um ajuste aí da prefeitura com relação à Lei Rouenet e correr atrás do, do, do incentivo. E essa obra vai sair para que daqui a dois ou três anos tenhamos Santos Conte, de fato, um grande museu, museu para grandes exposições, exposições internacionais, o acervo de Armando Sendinha, entre tantas e tantas outras realizações. Parabéns, portanto, a todos, boa sorte nessa empreitada. Santos merece.